É, aí pessoal. Tá pessoal, aí, pessoal aí, aí, e tá como que vai ficar registrado vai estar aí? aí. Peraí, vamos. Um... Pessoal, Olha, pessoal, o pedir Ô, Gilberto, viu? Já tem um padrão já, todo verso registrado. Coloquei então que... um reivindicando ver... uma intervenção militar. Vou colocar no relatório e vou mandar, OK? Com as fotos ainda da bandeira lá com o bonito internacional por aqui. Aham. E vão mandar pro comando da região militar lá, eles vão mandar até chegar no Brasil. O, tá o que tá acontecendo todos os quartéis. Todos os quartéis, todo o país. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Pediram algum relatório, comandante? Pediram relatório. Pedi comandante, pela... esse, esse... Pediu a é presença, quantidade, de pessoas ou não? Não. Comandante, esse, esse registro decidido. vai para três, Vai pra essa? Vai pra... Não, não. não nada a ver, irmão. Não, vai pra Belo Horizonte, Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Ah, de São João, né? De Belo não, Horizonte. Belo Horizonte Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, de lá vai pra Brasil. Que viagem é essa, velho? Aí, ó beleza. Comandante, não é uma resposta do exército Temos que aguardar ou não? Tem que aguardar isso O <risos> senhor tem, é tem notícias se né? esse é movimento tá, tá em todos tá, os... Tá em todos Ele Tá ele forte, né? Tá forte Demência? No então Belém vamos? tem uns três dias que o pessoal tá lá e está na você quer alguma nós né? nós vamos finalizar. É nós vamos finalizar. É eu não entendo. Te juro por Deus. Eu não entendo. Tem coisas que eu não entendo. Pera aí, pera aí, pera aí. Nós vamos finalizar com o hino nacional com a participação dos senhores, pode? Então vamos lá. Vamos finalizar com o hino nacional com participação dele. Com... É fundamental tirar este gado dessa matrix. Eles estão vivendo uma alucinação coletiva. É a maior dissonância cognitiva que já se viu nesse país.